Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você já ouviu falar sobre crioscopia, mas não tem a menor ideia do que seja? Bom, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te explicar o que é e terá um experimento super legal no final. Crioscopia é uma propriedade coligativa que estuda o abaixamento do ponto de congelamento, o ponto de fusão de um solvente pela adição de um soluto não volátil, como o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ou a sacarose, o açúcar. Uma observação: as propriedades coligativas configuram uma parte da química que estuda o comportamento do solvente com relação à solidificação. A ebulição e a osmose quando é adicionado um soluto não volátil. O ponto de fusão da água, por exemplo, é 0 graus Celsius ou seja, a água congela a temperaturas inferiores a 0 graus Celsius. Mas, se a gente pegar 180 gramas de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e adicionarmos em 500 ml de água, esse valor, ao invés de ser 0 graus Celsius, o ponto de congelamento vai passar para menos 22,89 graus Celsius. E por que que isso acontece? Como eu falei anteriormente, a crioscopia vai fazer o que? Vai estudar o abaixamento do ponto de congelamento. Então, quando a gente adiciona um soluto não volátil, como no caso do sal de cozinha, ele vai abaixar esse ponto de congelamento. Então, ao invés da água... Congelar a 0 graus Celsius, ela só vai congelar quando a temperatura atingir, né? ela foi inferior a menos 22,89 graus Celsius. Então, é isso que acontece na crioscopia. A fórmula para o cálculo da crioscopia é o seguinte. ΔTc é igual a Kc vezes W. E o que, que significa cada um? ΔTc, variação da temperatura de congelamento ou o abaixamento do ponto de congelamento. O Kc é a constante crioscópica ou criométrica. E o W é molalidade. Então, essa é a fórmula quando a gente quer calcular a crioscopia. Você já deve ter percebido que em algumas regiões tem temperaturas inferiores a 0 graus Celsius. Mas você pode ver que a água não congela, a água do mar não congela em regiões que a temperatura é mais baixa que 0 graus Celsius. Por que, que isso acontece? Porque na água do mar tem adicionado vários sais. O que, que significa isso? Significa que o ponto de congelamento, ele não vai ser mais a zero grau Celsius. Ele vai ser a, muito abaixo de zero grau, vai depender da quantidade de sal. Por isso que em algumas regiões a água não congela. Uma parte congela e a outra parte não congela. Para fazer o experimento, eu vou utilizar os seguintes materiais. Eu vou utilizar gelo. Um recipiente com água, um recipiente qualquer, barbante e cloreto de sódio, o sal de cozinha. Agora eu vou fazer o um experimento para vocês verem como que funciona e vocês podem testar em casa também. Eu vou utilizar um recipiente com água, então o recipiente vocês tiverem em casa. Pode ver que eu não comprei nada, é um recipiente que eu tenho em casa. Cloreto de sódio, sal de cozinha, barbante e o gelo. Você pode fazer com copo descartável, o meu é copo descartável de 200ml. Então o que você vai fazer? Vai pegar o gelo e vai colocar ele na água. O que eu aconselho a você a fazer? A não julgar ele dentro d'água, porque ele vai ficar boiando, ele vai ficar rolando, então vai ser difícil fazer esse experimento. Então põe um pouco d'água e deixa ele assim, como se fosse um iceberg. Vai pegar o barbante e vai molhar ele. Vai molhar o barbante, vai colocar o barbante em cima do gelo, segurar aqui e salpicar um pouquinho de sal. Pode ser uns 5 centímetros, isso aí vai depender de cada um, tá? Aí você coloca um pouco de sal. Pode mais ou menos um minuto, por aí. E o que que vai acontecer? Vai ser o seguinte, o sol vai derreter o gelo, como o barbante já está molhado, o que que vai fazer? Vai congelar outra vez, só que agora ah, o gelo vai congelar juntamente com o barbante. Por quê? Porque há muito gelo aqui. Então, é possível que Fazer isso aqui, ó. Levantar, sem a gente consegue segurar o gelo pela ponta do barbante porque isso aqui é o abaixamento crioscópio. o que, que acontece com isso aqui a água não congela zero graus celsius quando a gente adiciona um soluto que ele não um soluto não volátil ele vai diminuir o ponto de congelamento então em vez de congelar zero graus celsius vai congelar uma temperatura bem abaixo de zero e a gente consegue levantar o gelo com barbante, ok? Bom, vocês podem testar isso em casa, porque é fácil, eu não fiz nada diferente, não coloquei nada no barbante, coloquei nada na água, nada no gelo. É água sólida, água líquida, barbante e sal de cozinha. Simplesmente, testem em casa para vocês verem como que é legal o experimento. Bom, e para você que chegou até aqui, eu tenho um presente muito especial para você. Eu pesquisei bastante sobre muitas dúvidas que os alunos têm sobre os conteúdos de química. E a matéria que eles mais têm dificuldades é estequiometria. Com isso, eu resolvi criar seis vídeos, um mini curso falando sobre estequiometria. Para acessar, basta clicar na descrição logo abaixo desse vídeo, e baixar os seis vídeos para você entender melhor o conteúdo de estecometria. Não esqueça de clicar no joinha, escrever o que você achou nos comentários e também assinar o meu canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.